meu povo querido nós estamos hoje por uma boa causa indo mais uma vez para a nossa querida Minas Gerais e ao sair do estado de São Paulo a gente já começa a perceber a diferença de como que eu posso falar de terreno é vou usar o termo terreno vai já come, a gente já começa a a as serras, os morros, o clima. Estou eu aqui, Madalena. Bom dia, Madalena. Bom dia, gente. Nós vamos agora para Minas Gerais. Temos um assunto para resolver lá. Um assunto que eu sei que muitos ficarão felizes, se der certo. Pessoas que estão do nosso lado... Que são todos vocês inscritos do canal e a gente vai nessa quarentena, né? Onde tudo tá fechado ainda. Já, já, já passou de ser quarentena, é. é Sextentena, já passou, já passou de cinquentena, 60, setentena, oitentena, e lá que vai, hein? Mas nós temos que ir, então a gente vai lá. Deus de nos guardar de irmos lá. E voltarmos em paz e encontrar todo mundo Bem, com saúde Nós estamos com saúde também Graças a Deus Antes disso eu já liguei Porque eu fui chamado né, com a Madalena Para ir lá para resolver uma situação Aí eu falei, mas a gente pode ir mesmo, tem certeza? Vocês não vão ficar preocupados? Não, de jeito nenhum Pode vir, então nós estamos indo Estamos chegando aqui Já na divisa Do estado de São Paulo Com Minas Gerais Estamos nos aproximando de Andradas Cidade do queijo, bom, do vinho Do suco de uva De pessoas amáveis Até onde eu sei, né? Estamos chegando lá, estamos gravando Espero que vocês então, acompanhem Alguma coisa a respeito dessa nossa ida Até Minas Gerais Ali atrás o sol estava bem mais aberto, aqui já começou a fechar um pouquinho, mas por causa da serra, viu, gente? Aí ah, eu ia falar, mas eu perdi o fio da meada. Minha... Eu cortei você sem querer. <risos> é, bem na hora que eu ia falar. Terra doa eu. Ah, terra do Aisson. Era isso que eu ia falar. Terra do Aiz, estamos chegando na terra do Ponte. Que achas? Pois a é, A chuva abençoada que tá caindo É prenúncio de um dia lindo amanhã Não vai esfriar e de fato Não tá esfriando Tá fresco E aqui eu sabia que também não estaria chovendo Pode até que chova lá mais para frente Mas é aquela chuva que vem e já vai A natureza Tá meio de ponta cabeça né gente Que coisa não É chuva de verão no inverno roupa do homem que vai Devastando a natureza Se bem que nem começou o inverno Pessoal, o seguinte, a gente é, nós estamos muito felizes, porque o nosso canal é um canal, graças a Deus, bem aceito, e tem muita gente entrando, muitos casais, muitos senhores, senhoras, pessoas de 50, 60, 70 anos, e é, agradecendo a gente por estarmos buscando esse material para eles. Aí eles vão relembrando do tempo de infância tempo que eles trabalhavam na roça, tem deles que chora não há dinheiro que pague. É, o nosso canal é um canal realmente voltado pro saudosismo, né? A gente consegue resgatar lá nos corações aquele... aquela saudade do tempo que matava um porco, matava uma galinha. É, do tempo que a gente amarrava cachorro com linguiça, gente. É, hoje não tem mais jeito, não. Sério de trabalho. Então entrou um casal esses dias, foi antes de ontem, conversou comigo e falou assim que moravam na roça, mas por conta dos filhos tiveram que vir para a cidade e sente muita, muita saudade da roça. Ela falou assim, nós fomos colonos e agora estamos aqui na cidade, nesse sofrimento, só na saudade. Ali é Andradas, né? É, mas não dá poder ver mais é, nós estamos passando por fora de Andradas Viu gente, por fora porque Eu fiquei sabendo que está fechado Um lugar não dá para entrar por lá Então, e aí conversou comigo Nunca vi a pessoa, mas já me identifiquei Com o espírito dela E tem uma senhora da Assembleia de Deus Lá da Bahia Conversa com a gente, sempre E muitas pessoas Conversam conosco, isso é tão bom Isso me rejuvenesce Quando eu vejo que o nosso canal está sendo bem aceito vocês, então assim, dizer muito obrigado é pouco, é muito pouco, não, não tem palavra no meu dicionário que possa traduzir o carinho que eu e Madalena estamos tendo com vocês, não tem, já teve gente que entrou no canal e disse assim, olha, ora por nós, para que a gente possa comprar um pedacinho de, de terra para a gente fazer um, uma casinha na roça, e a gente tem orado, temos, nós temos orado, pedimos a Deus que Deus possa conceder a essas pessoas assim como concedeu a nós a graça de poder ter o seu pedacinho de chão não custa nada a gente fazer isso e se custasse eu pagaria para fazer também tem mais essa mas como Deus é bom e sabe tudo né sabe todas as horas correta para tudo teve um inscrito é, ele é de Minas Gerais lá do alto lá de perto de Belo Horizonte Graças a Deus ele conseguiu um dinheirinho E já vai comprar ah, O sítio dele Gente, é o seguinte Eu e Madalena Viemos ali na pista Aí de repente nós vimos uma placa Que a pessoa vende pavão E eu quero ter um pavão Ou dois lá na minha rocinha Se Deus quiser Por conta disso vimos uma outra placa escrita assim Fábrica de doce, duas irmãs E como eu gosto de Sempre conhecer algumas... É, conhecer pessoas, né? Lá vou eu com a Madalena Procurando no meio desse cafezal aqui, ó O lugar Dessa fábrica Então nós vamos devagarzinho até nós chegar lá Vamos ver o que vai dar essa aventura nossa aí Tomara que dê só coisa boa, só positividade O lugar aqui é muito bonito Pra variar, né? É, ah, é ali, ó tem bastante madeira ali, ó Tem um caminhãozinho, baú Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui, pessoal Torça pra que dê certo aí, viu? Vamos chegando devagar Com cuidado, porque a gente não conhece as pessoas Então tem que tomar muito cuidado pra não, não cometer erros perguntar se pode, né? Bom, vou desligar a câmera, porque não sei se pode continuar ligando, tá bom? Bom, gente, nós conhecemos a proprietária da fábrica, o nome dela é Adriana, conhecemos uma das pessoas que trabalha com a venda, que o nome dela é Michele, tivemos uma recepção muito calorosa, pessoal muito educado, estamos levando doce, Estamos levando biscoitinho, estamos um levando mel, olha, só não fizemos a matéria porque graças a Deus, tem muito serviço e eles não estão dando conta, olha que coisa boa de se ouvir, fala, você está levando mel, você pegou mel, eu não lembro, aqueles melzinhos que você comprou, Ah, o melzinho, É sim. aqueles melzinhos de cápsula, achei que é porque eu ia pegar o de pote e depois resolvi, aí conclusão, acabamos fazendo uma bela amizade, retornaremos numa outra oportunidade se a Adriana estiver ouvindo e vendo esse vídeo Adriana, muito obrigado pelo carinho Michele, muito obrigado pelo carinho e os nossos inscritos depois que nós fizermos a matéria se eles quiserem passar aqui para conhecer esses produtos deliciosos que você fabrica Adriana com a tua equipe com certeza eles ficarão muito felizes por tudo estamos levando então alguns dos artigos vendidos aqui e agradecemos a Deus por esse carinho dessa família que nos recebeu. E eu já tô comendo biscoito, gente. É, biscoito que, que eles vendem aqui é muito bom, viu? Ó, oh, não sei se dá para vocês verem. Dá, dá para ver. Eu vou filmar ah, Dá pra ver, Madalena. Dá pra ver Delícia E viajando assim a gente tem A gente gosta, né? De... Bom, isso aí Vamos sair aqui agora Vamos pegar a pista E vamos continuar a viagem Um abraço a vocês e vamos continuar na nossa, na nossa aventura, por assim dizer, que seja, né? é o pavão mesmo, é, vindo. Vai é ficar para depois. Se é aqui... Depois eu vejo com mais calma. Agora que eu vou entrar na pista, com calma, e vamos seguir tá em frente tá a nossa Valeu. viagem. Eu vou saindo do meu carro agora. Que eu vou fazer uma visita para um, uma pessoa muito querida aqui. Há muito tempo atrás, eu e Madalena passamos aqui. Ó. Vou pegar minha máscara ali. E nós encontramos esse senhorzinho querido. Que eu já fiz até uma matéria dele no meu canal. Vou pegar minha máscara aí que eu preciso dela. Ele está ali sentadinho. É um senhor que a gente aprendeu a querer bem. Lembra da gente, meu amigo? Aí ó, aqui é o que ele faz, gente. Ó, pensa num homem caprichoso. Ó, ele produz essas aí, ó. Aí quem tá ali, ó. E o senhor tá bem? Graças a Deus. É aí esse aqui, lembra, lembra da gente então? Lembro, lembro ali. Hoje mesmo, eu tava lembrando. Eu não só foi? lembrando, falei para que a gente Nós conhecemos ele, gente, <risos> ali atrás. Né? O senhor estava então, em outro ponto, né? Era ali. Era outro ponto. Agora, agora já tá aqui, ó. Peguei já tá lugar. Aqui uma árvore. Ah, mas olha, olha só. Ai, olha vou querer tomar desse Olha que camarada caprichoso, gente. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma coisinha. Olha o que, que ele fez aqui, ó. Olha.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 O que, que é isso aí, bem? Por garfo e colher. Ah, tem colocar garfo e colher, entendi. vou querer tomar água. Olha só, colocar garfo e colher, gente. Muito caprichozinho. E a Madalena comprou. A Madalena comprou do senhor, tá lá em casa, guardada. Por... Já foi usada já! Já foi usada e volta e meia ela tá usando. Essa rodovia aqui, gente, ela vai para Pouso Alegre nesse sentido é. aqui, ó, que tá nosso amigo. Para cá é pouso Alegre. Para cá, no sentido que tá meu carro, vai para a região de Andradas ali, ó. Pós-de-calda também, né? É, Pós-de-calda para calda calda. Pra cá, Andradas para cá. Aí onde um tá indo esse caminhão aí. É João Bigode, Lembra que é João Bigode, bem? Olha, gente, dá uma olhada no samburá. Ô, é, é, é, oh, seu João, é samburá isso aqui, não é? Para é, pescar? É samburá. Olha aqui. O de roupa, hoje tem bem aí, mais coisa que aquela. Tem bem mais coisa, cestinho é. de roupa. Olha, é. pessoal, passando aqui, ó, é. nessa rodovia, para quem está aí no sentido a poça de Calda, passando depois de Yuna, ele tá à esquerda. Aí, a cestinha que ele tá fazendo. Você acabou de fazer? É, fez ontem. Fez ontem? É, já vi que dizendo pouco. Entendi. Aí, ó. Ei, seu João, que bom te ver, seu João. Ah, aí, pessoal. Dá uma olhada panela, nisso aqui, ó. para colocar a panela quente em cima, ó. Aí, ó. para colocar a panela. Que belezinha, ó. Tá vendo? Essa cesta aqui é 50 reais. Olha lá. Tem mais aí, ó. Tem, tem. Tem uma outra muito bonita de maior Agora essas peneiras aqui, hein, Madalena? Essas é, peneirinhas é trabalhadinhas, essa ele levou uma. Aqui que sexto, ó. Não é que bem feitinho. No capricho, hein? E tá vindo esse bambu da onde? Ah, esse aqui vem de, do mato, cara, né? Que a gente pega. É, né? É ah, aquele, aquele outro bambu, qual é o nome daquele bambu lá que nós conhecemos lá? A taquara mesmo, a taquara, esses dias é. eu tava com um amigo nosso. Essa aqui. É, e ele, ele mostrou para nós o que é taquara? A taquara ela é especial para isso, né? Para tá isso aqui, o serviço que atura. É, e ele, eu não tem sabia, que... o, bambu, o bambu nem sempre dá certo. Nem sempre ele explicou lá para nós. Faz, mas não é igual. Faz, mas não é igual. Não, não fica serviço bonito. A taquara, não. ela racha facinho, ela tem até tem um barulho é, gostoso é, quando é, ela racha, é, né? Assim, vai partindo dela. Outra coisa que o João também faz, gente, é esteira para carro de boi, né, seu João? Faz. Faz esteira é. para carro de boi. Para colocar no teto também da casa. É, faz também, aqui na casa né? tudo. Ah, achou coisinho? Aí, ó. <risos> aí, que belezinha, ó. Aí, aí dá para levar a coisa pequena. Ah, a vassoura também. Agora a vassoura, eu não sei de onde é que vem, não sei se o seu João produz, seu João. Não, essa aí vem do Paraná, eu faço também, mas aí não foi o que Ah, Madalena, a vassoura, da outra vez não é passar aqui, é bom levar uma dele, né, Pedro? É, faz também, Quanto tá o valor dela hoje, seu João? A 20. Então, gente, olha lá, essa vassoura é que a Madalena mais gosta. Vou beber uma aguinha aqui agora. A aguinha é daquela, daquela menininha do seu João ali, ó. Dá onde tá essa água? Vem ali no barranco ali, ó. Ah. Pensei que barranco ali, eu mandei bater a boca. Lá, Olha só. Que uma beleza. Uh, uh, uh. Que aguinha boa. Boa você tá demais, vendo? hein? O senhor vem pra cá que hora, seu João? Ah, Ainda seis, eu tô aqui. Verdade? Não, o senhor sei. mora onde mesmo? Vai Santa Rita. Santa Rita. É, é agora tem que falar com o seu João de máscara. Agora é. você tá parecendo aqueles... Ó, oh, não vai levar mal, tá? Não. Ô, oh, pessoal, eu me lembrou aqueles filmes de faroeste, seu João. Só que agora, seu João, só vai ficar do outro lado da lei desse jeito que essa máscara, é. É? Olha <risos> ah, que interessante, né, pessoal? Não tem... É? Não tem... Agora tá lá, lá. Olha lá o bigodão do homem lá, Porque agora estamos mascarados, né, Madalena? Todo mundo mascarado, inclusive é. eu, ó. Ah, deixa... Madalena, mostra aqui a máscara que você faz. Uma Pessoal, essa, essa máscara aqui que a Madalena vai filmar. Deixa eu arrumar a primeira. Olha é, é só, seu João, vai arrumar a máscara aqui do garoto. Ah, eu coloco na cara e eu não gosto muito disso aqui não. Essa, essa máscara aqui que, que Madalena Deixa eu cá. que Madalena faz, ela Obrigado, fez para mim especialmente, deles. sabe por quê? Pra embaçar o óculos, ó. Aí eu posso falar, eu posso conversar. O senhor não usa o óculos, né? Graças a Deus, não, não, né? A Deus, não... É, eu preciso, aí tem que, que é falar. Que é demais, é. Aí fala, aí eu começo a embaçar e viro um Agora aqui não, ó isso fica até bonito. Aí agora eu tô aqui do lado do seu João aqui, ó. Eu tô brincando com ele, vocês sabem que eu tô brincando com ele, porque agora tá todo mundo de máscara, né, seu João? Tá. Agora tá de... Todo mundo de máscara. Ah, outra coisa, seu João, aquele leitinho, quem é que deixa lá? Mostra lá. Tá ali um rapaz que tira leite do lado de lá ali. Gente, ali tem um galozinho. Eu não tô enxergando Aí, nada. Daqui, daqui, daqui. Eu Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Olha só como que o povo daqui de Minas é. Ainda, né, seu João? Eu vou atravessar a pista, vocês estão vendo aqui. Ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma estradinha, tá? O homem vem dali, pessoal. O João disse que esse galãozinho fica aqui, ó, aguardando quem? Aguardando a pessoa que vai vir buscar. Deixa eu ver se já pegou. Cheinho de leite, pessoal. Cheinho de leite. Oh, meu Deus do céu! Eu tô vendo coisa, meu pai. Eu tô vendo coisa. Ainda tem, ainda tem, ainda tem gente boa nessa terra. E pelo visto, o senhor João tá ali do outro lado, querendo ou não. Ele também tá de olho, né? Ah, tá de olho. Ninguém vai parar e mexer. A pessoa sabe que o Sr. João tá do outro lado. Olha que coisa boa. Como é bom ver os amigos que a gente faz, gente. Vale a pena. Acabei de fazer essa surpresa para ele, porque da outra vez que eu passei aqui era outro carro. Então o senhor João não nos conheceu agora, ficou surpreso. Mas é bom quando a surpresa é agradável, aí vale a pena. Cheio de leite. Cheio de leite. É. Bom, senhor João, seguinte, nós estamos seguindo em ali na frente na casa de um companheiro, mas foi bom de ver. Que bom. Foi bom de ver. De uma outra vez que eu passar, que agora nós estamos numa correria, correndo. É, agora foi um, um... nós estamos vindo aqui através de um telefonema que nos deram para resolver uma situação. Ah. De outra vez que eu passar com calma, eu vou ver se eu levo um, uma alguma coisinha do senhor aí. Tirar foto dele. Tá? Aqui, ó. segura aqui a carne do burro. Tá aqui ó. Ah, esse homem aqui ó, paramos aqui para conversar Senhor. com o João. E o Sr. João pegou e fez a gente comer da comidinha dele. É, é. É. É. Aí nós a comemos comida, a comidinha dele. Foi feito com a dor, tá Eita. Pensa num homem caprichoso na cozinha. É, Aí ele fez, nós comemos aquela vez. Agora não, agora não vou comer porque ali não na frente. É. Estão esperando nós. Eu, eu, ah, tô... é, e eu, eu fico mais tá colacho. Hoje eu não quero, hoje eu tô cheia. Sei. Mas se eu, se eu tivesse não foi igual eu dia, eu um fandó aquele dia, eu comia. Teve uma vez nós passamos aqui. É nós passamos aqui, né, Madalena? Aí tava... eu <risos> dei umas garfadas. Eu não <risos> E eu também comi também o café do seu João. Já, o café tá é, aí nós compramos uma, uma peneira. Você comprou dele, Bem? É uma peneira. Foi uma peneira, né? Duas peneiras. duas, ah, duas peneirinhas, não foi? Uma eu levei pra Clarice. E a outra? ficou para nós, Seu João. Dessa vez eu vou agradecer porque eu tô indo agora e, e estão nos aguardando. É outra coisa, esse aqui vocês vão levar, estão nos aguardando lá. um doce da prova feito em casa. Olha ó. aí, ó, a minha mais velha, a minha fez ali. Mas ó. Eu vendo tá ele. bem, será que você tá com o Do que é, é dois reais um, é? cada um, mas mim. não? Mas você pega aí, pra você. não? Eu, vou, eu, eu ah, quero, eu quero te pagar. Sabe por quê? Já faz. O senhor, vai automaticamente eu levar para ela, ó, pessoal. Doce de. De abóbora caseiro, né? É. Sua filha que faz. É, minha filha que faz. Olha, ah, seu João... Seu João tá querendo nos dar, mas eu faço questão de pagar, porque aqui tem mão de obra, aqui tem, não, não tem gás, aqui tem tempo, gasto, é. tem tudo, e ela merece. Se o senhor levar o dinheiro para ela, ela merece. É. Olha lá o cafezinho também lá. Seu lá. João, é, da outra vez que eu passei aqui, nós fizemos uma grande amizade, primeira vez que eu te conheci. Foi? Fizemos uma grande amizade, pensa numa amizade abençoada. Que coisa boa. Estamos indo é. para lá agora, ligaram para nós ontem. Que beleza. É. E aqui seu, seu trabalho nesse cantinho, aqui seu escritório. É, tem um lugar de trabalhar eu. Nossa, taquarinha tá que é. belezinha. Olha só que. Isso, é, eu já tô rapaz, que aí, fininha que ó. ela fica, fica Tudo do um jeito só. Que tem. capricho, hein? Já fica tudo do um jeito só. Aqui hein? é a sua cadeira para descansar é. o corpo. Aqui aí já foi. Tem a, tem a carta do, do governo de Minas aí, ó. Carta ao artesão mineiro. Eu vou ler isso aqui. Não, vai ler. O governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por meio da Superintendência de Artesanato, tenho o prazer de entregar-lhe a Carteira Nacional do Artesão do Programa do Artesanato Brasileiro. Ah, que beleza! Coordenado pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato do Ministério da Economia. A carteira tem validade em todo o território nacional e se apresenta como uma importante identificação, olha só que chique, que permite o acesso do artesão a cursos de capacitação, feiras e eventos apoiados por instituições públicas e privadas, inclusive pelo M.E. Por meio do Programa do Artesanato Brasileiro e pelo SEBRAE Nacional, esta carteira é o início da formalização da atividade artesanal. Sendo mais um passo rumo à estruturação de políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Sua carteira é válida por seis anos e durante esse período estaremos trabalhando para a conquista de novos benefícios para você, artesão mineiro. Olha só, rapaz, Sim. que chique! É, para trabalhar livre, tranquilo, né, seu João? Pode. E o senhor merece. Não, não é é, merece. O senhor demais, merece, o senhor é um artesão e merece. O senhor manda para o mundo inteiro. É, onde a boniteiro. pessoa. A pessoa passa aqui, para o carro, leva uma coisa e vai pra longe, vai pra vai. São Paulo, vai pra longe. Vai indo, né? É. Isso eu é mereço. Isso. Pegar, pegar aí. Pega, seu João, isso. Pega porque aí tem trabalho, aí tem suor. E a gente quer quer evitar o, o máximo da gente... Que bom, que bom te ver, que bom saber que, que o senhor está aqui meu. agora. Eu estava sentado almoçando e lembrando. Hoje tem bastante carne de porco, que pena de chegar aqui. E essa, <risos> é impavir, e, e essa carne de porco aqui de vocês é uma carne e, de porco da hora, dia. hein? É. Oh, e não teve a festa de 9 de abril, não né, fez. moço? Aqui. Não teve a festa. Aqui. Aí, aqui Aqui em Santa Rita ia ser quando? Maio. Guarda. Pois é, Deus Zebra. Maio, <risos> Deus Zebra. É. Que brincadeira, hein? Ah, Mas Deus quiser. Agora o senhor agora conhece é Sebastião que... Olímpio, né? Conheço então, Sebastião Olimpo. Nós fomos convidados por ele para vir para cá na festa, tudo um mês é. antes estava é. tudo acertadinho. Nós íamos gravar, nós íamos Nossa, pra... mas que bom. e deu tudo para trás por causa do tal do coronavírus. É, mas é assim. Ah, deixa eu te elogiar. O plantou o que ali, seu João? Ah, ele foi um, um pé de muxoco. Ah, pessoal, ele plantou um pé de muxoco aqui. Ó, faz é. tempo, que tá plantado Não, vai de e ele vai para frente, seu João? Vai, vai para frente, hein. Vai, vai sim. Isso aí é remédio para diabetes. Olha pessoal, não é dá é? para mostrar melhor, porque infelizmente, não tem nenhuma folhinha, mas quem conhece o já sabe. Sabe. É, os Aí Para falar para o povo que é remédio para diabetes, arrumou é. um, muito um para povo aqui. É. E, e tem sido bom demais. Que beleza. E ali tem outro, né, seu João? é, Tem aqui é outra, um outro remédio para o plantio. Né? É. Essa é sangria plantada aí. Sangria? É. De afinar o sangue. É. Tem umas duas coisas de que eu plantei lá, lá. Ó, tá ah, deixa eu mostrar o machixe. Aqui tem um aí, tem um aqui, ó. Tem uma, né? Um aqui e aqui já nasceu, ó. É. Já nasceu. Quando fala machixe, pessoal, para para nós no estado de São Paulo é chuchu. Chuchu. chuchu. É. chuchu. E nós vamos fazer um viral aqui para nós formar ele aí. É que bom. Mas é bom demais. Mas foi bom te encontrar, foi que bom, bom passar mesmo. aqui no seu trabalho, foi bom, bom, bom te rever. E assim nós vamos chegando. Lebre, é, ah, deixa eu mostrar um negócio ali, ó. Aquele rapaz que pega o leite, Sejão? É, aqui é que pega o leite. Ali, o pessoal, o rapaz tá pegando o leite ali do outro lado, ó. Caminhãozinho. Olha ah lá, ó, ele vai... É, é um... Ele abre o um galãozinho lá, não dá para poder ver, mas eu vou explicar. Ele abre o um galãozinho, coloca um sugador, e o sugador... Né, seu João, Pega tudo, é. né? Olha ah lá, pessoal, ó. É que eu tô com o celular da Madalena, então não tem zoom. Mas ele enfiou uma mangueira lá dentro, ligou o sugador lá no caminhão e tá puxando o leite lá de dentro do galãozinho. Ei, coisa boa, é coisa boa, viu? É Deus é bom. tão bom que até isso ele me permite gravar. Bom, gente, eu vou despedir do seu João. Seu João, o senhor não repara, meu amigo. Não, eu vou chegar. Deus te abençoe Diz que não pode pegar eu, na mão, mas a gente pega não, não, A gente crê que tá tudo certo, com saúde é. Nós vamos embora, nós temos que chegar lá, tem hora para chegar lá E a Madalena viu o senhor lá de longe e falou Olha lá, onde é que o senhor o que é João Porque tá? <risos> nós passamos lá, o senhor não estava lá não tava, aí, aí ela falou, falou, olha lá, onde é que o senhor João tá, aí, ó. No, Daqui, no fim está aqui É, está aqui, tá aqui Aí, bom, se eu conheço a minha esposa seu João, prepara aí, ó. Olha ah, lá eu conheço a Madalena. Um presente pro senhor, seu João. A Madalena faz máscara, o senhor ganhou uma máscara nesse momento. Beleza. Tá bom, meu amigo? Tá bom Deus demais. abençoe o senhor. Muito obrigado por tudo. Eu mais, eu mais volto. Volta. Se Deus quiser, eu quero estar aqui mais, mais vezes. Vamos ficar fazendo um pouquinho ali levar o aqui. nós, hein? Que delícia! Que bom, né? outro aqui, o... até nós ia cantar uma moto do Zé Olímpio hum. que eu fiz do Finado? É. Gente, deixa eu explicar Mas o seu João é tá falando terra. o seguinte ó. o Zé Olímpio foi um dos que resgatou a tradição do carro de boi aqui na cidade de Puyuna o Zé Olímpio veio a falecer e o seu João compôs uma música, uma música letra pra pra compôs ali. uma letra eu ia cantar na festa, é. cantar na festa. Ah, oh, que judiação. Na, eu tenho parceiro de de É. Nós vamos cantar, nós ia cantar lá vai, vai, vai, ter, vai ter, vai ter oportunidade. Não vai. Se Deus quiser. Não, não, não vai. Tá, bom? tá bom? Vai, vai ter. ter. Vai. Então nós vamos chegar lá. Tá e nós bem. temos horário para chegar, mas Deus abençoe o senhor. Inclusive, eu já fiz uma letra desse coronavírus. Também? É eu logo, nós vamos sortar ela. Faz isso. Nós vamos Faz isso, faz isso. Grave, faz isso. Não, nós vamos sortar ela. Porra, vamos ver. Isso é bom. Isso é bom. Mas isso é bom Se as coisas são novidades para nós. É, coisa boa demais. Cara. Vai despedir dele? Bem? O tem, um WhatsApp? Tem. tem. É só o telefone. É, só o telefone. É, bom, é. é bom anotar. Deixa eu só finalizar é aqui. Minha esposa, minha Vou finalizar aqui nessa pecinha balançando aqui. Mas ó. Senhor. Tá e assim. até mais, gente. Foi um prazer dar um like aí para nós. inscreva no canal. Que a nossa vida é assim. é Deus abençoa a gente quando a gente passa. Graças a vocês, queridos.